Vou te mostrar uma tampa de pote que não some. Quer conhecer? Pois é, eu acabei de conhecer isso na cozinha do Barry e do Dan. O Barry é ex-presidente da Naples. Tudo bem? E eles falam por é, é, é. E aí? <risos> Olha só que beleza, hein? E a gente tá aqui cozinhando e ele veio me mostrar essa gaveta de potes dele super organizada. Claro, não podia ser diferente, né? Mas esse tipo de pote que ele tem aqui é justamente pra evitar que ele fique tendo que criar sistemas diferentes de organização, né? Por quê, tá? Primeiro, os potes, eles todos se encaixam. Ó, eles têm tamanhos aqui, tem o grandão, os médiozinhos aqui, um maiorzinho e um bem pequenininho tá? Pra molho, né? E aí ele tem aqui esses quatro tamanhos de pote, né? E eles se encaixam, ó. Isso aqui você já ganha o maior espaço dentro da gaveta ou dentro do armário, né? Outra coisa muito legal, que eu falei, a tampa, né? Qual a diferença da tampa? A diferença é que elas grudam, ó, uma na outra. Elas encaixam e grudam, olha isso. Isso não se desfaz, Tá? Ou seja, elas não vão ficar aqui jogadas pela gaveta. Você não vai perder a tampa. E quando você fechar cada pote, um empilha em cima do outro. Fechei, fechei, tá? fechei. Deixa eu mostrar aqui ó, como é que fica. Então, a geladeira dele, gente, é uma coisa super organizada. sabe? E aí você vai colocando um em cima. Cara, é muito bom. Olha só que massa. Viu? Tá vendo? Ó? Eles vão... Se encaixando aqui e aí, ó, não cai, fica certinho, você economiza espaço dentro da geladeira porque você usa melhor esse espaço vertical da geladeira, tá? Então você não fica só com um pote aqui e outro ali e fica com aquele espaço todo vazio aqui em cima. Então, gente, eu achei isso daqui o máximo, tá? Essa marca daqui eu amo, é uma marca que tem muito aqui nos Estados Unidos, a Ubermaid. Rubbermaid. Rubbermaid. Como eu sei que tem muita aluna minha personal organizer que fica assistindo meus vídeos e vocês estão sempre atualizadas e sempre procurando lugares onde tem produtos novos. Se vocês souberem onde vende esse pote no Brasil, coloquem aqui nos comentários, porque aí a gente vai, um ajudando o outro, e a gente faz aquela corrente do bem legal. Se não souberem, gente, vamos ver onde é quem é que pode trazer isso pro Brasil, pelo amor de Deus, que isso aqui salva a vida, gente. Acaba com aquele problema da tampa do pote. Aproveita e marca nos comentários aqui também aquela tua amiga que você sabe que sempre tem uma bagunça de potes na cozinha ou que tem aquela gaveta toda bagunçada e tá precisando ver essa dica. Um beijo e até o próximo vídeo.